Tron na terra no porto, a ave vem vibrar o som, corpo a corda do sono, vaga aberta a um dom. Se visitar o reino, poder ver vive no espelho, água a sentir o beijo e a luz eu sinto-a bem inspiro o corpo e o sonho soa Vejo o que sei na luz e na outra Onda na ronda, anda na roda Baga na bola Aprendo o que vai ensinando Árvore cresce, enraizando Expande a par, passa de plano E a corda é má grande sinto a alma templo em radiação chama que brilha vendo o tempo vivo na mão ouro de onde corro desvendo o poder e revelo tudo fé que anima fogo tensão pura a cada minuto arca onde meu namoro brilha no tronco o que me conduz e Dentro cada torso, ponto, ponto de luz Escrevo o dom e dou o salto, sobe do sacro o que preparo Vago lava mel meu suco sagrado, entra entusiasmo Ó oh, aba abismal, sinto no claustro, vela no mastro, anjo no palco Lago do grau, óleo do mago Alla onde o astro